Olá, amigos da comunicação, eu sou Anderson Scardwell e esse é o Fala Editor. 2019 foi o ano de Roberto Cabrini. Jornalista do SBT, sendo repórter, apresentador e editor-chefe do Conexão Repórter, ele foi destaque na imprensa, do início ao fim do ano. Em 2019, o trabalho dele foi para além da comunicação. Em março, se você não sabe, o Cabrini se tornou um benfeitor da humanidade, título que foi concedido pela ONG 1 um Milhão de Amigos. Reconhecido pelas reportagens investigativas e de fôlego, ele mostrou em 2019, mais uma vez, que também é bom de audiência. Sob o seu comando, o Conexão Repórter se consolidou de vez na vice-liderança do Ibop. Em julho, por exemplo o programa chegou a dar 60% de audiência a mais que a Record. Isso né, no comparativo do mesmo horário. Meses depois, em outubro, foi a vez do projeto jornalístico comandado por Roberto Cabrini também se destacar a chamar a atenção na internet. Isso porque o Conexão Repórter, um programa que é apresentado, tem reportagens e tem edição, a chefia de edição do Roberto Cabrini, foi tido pelo influencem que é a plataforma de marketing de influência daqui do grupo comunique -se. O programa Conexão Repórter foi eleito né, pela, pela apuração, pela inteligência artificial da, da nossa plataforma, da nossa solução, como o principal canal mais relevante de jornalismo nas redes sociais. E aí vale destacar que só no YouTube o Conexão Repórter, é o canal do Conexão Repórter, tem mais de 1 milhão e 100 inscritos. Em termos de jornalismo e marketing de influência, o sucesso do Conexão Repórter no YouTube, nas plataformas digitais, o canal do programa no YouTube produz, tem aí uma audiência significante e só o especial que foi feito há semanas sobre o apresentador, o saudoso apresentador Google Liberato, já tem mais de 2 milhões de visualizações, 2 milhões de visualizações no YouTube. É o sucesso do Cabrini, além do telejornalismo. E até este ano, Roberto Cabrini era o único único jornalista fora da TV Globo a ganhar a categoria repórter de, de mídia falada do Prêmio comunique -se. E assim seguiu em 2019, pois o Cabrini venceu novamente a categoria que, graças a ele, não tem mais 100% de hegemonia global. Roberto Cabrini faturou seu segundo troféu do Oscar do jornalismo brasileiro, ganhando mais uma premiação ganhando novamente, conquistando por mais uma vez por mais uma oportunidade a categoria repórter de mídia falada do Prêmio Comunix, o Oscar do jornalismo brasileiro. E dia após ganhar o Prêmio Comunix, Roberto Cabrini estreou como escritor, é isso mesmo, agora Roberto Cabrini conta com uma obra publicada no mercado editorial brasileiro. Em novembro, ele lançou o livro No Rastro da Notícia, onde conta os bastidores de 10 de suas marcantes reportagens e investigações. Ele conta em mais de 300 páginas de livro. Ele conta, de fato, os bastidores de 10 reportagens que marcaram a sua carreira no jornalismo investigativo. E para divulgar o seu próprio livro, como não poderia ser diferente, Roberto Cabrini percorreu o Brasil, fez sessões de autógrafos, de lançamento e tem participado também de eventos em faculdades. Até porque em conversas anteriores comigo, Cabrini revelou que um dos objetivos dele escrever finalmente um livro é se aproximar do estudante, do futuro jornalista, fazer com que esse público conheça os bastidores de um trabalho jornalístico e investigativo. E até o momento, no rastro da notícia, o livro do Cabrini tem sido sucesso de crítica e de público. Tanto que a primeira remessa, a primeira edição é, impressa pela editora Planeta, responsável pela comercialização do livro, já esgotou. Os 8 mil exemplares já foram vendidos, está esgotado e agora, começo do ano, já está garantida aí a segunda edição do livro, né? a segunda vers... segunda edição, né? a segunda remessa aí da do livro escrito pelo melhor repórter de mídia Falada de 2019, segundo o público que votou no Oscar do Jornalismo Brasileiro. Novembro, prêmio comunique lançamento do livro, aí chegou dezembro. Chegou dezembro e Roberto Cabrini seguiu sendo destaque na imprensa brasileira, com direito a mais uma premiação. Isso porque o Conexão Repórter, programa que é comandado por ele, venceu o prêmio promovido pelo Na Telinha e recebeu o título, recebeu ele junto ao público do site, como o melhor produto jornalístico do país. Por isso e por tantas outras coisas, é possível cravar e comemorar. 2019 foi o ano de Roberto Cabrini.